Após um período de cinco anos com problemas climáticos, os agricultores do oeste da Bahia conseguiram driblar o problema do clima trazendo uma safra com boas perspectivas. Eu estou com o Luiz Stalk, que é assessor de agronegócio da IBA, e vai me contar quais são as expectativas para essa safra de 2018. É, esse ano foi uma safra muito semelhante ao do ano passado, em que tudo começou a correr bem aqui para o oeste. Mas esse ano a chuva foi muito boa, né? desde o plantio a gente teve índices pluviométricos suficientes para uma boa implantação das culturas e um bom desenvolvimento, então é o que a gente está vendo agora aí com a colheita da soja. Luiz, vamos falar um pouquinho de números, quais são os números que vocês esperam atingir em termos de sacas por hectare na uh, colheita da soja deste ano? É, a soja surpreendeu bastante, a gente já sabia do potencial das novas é, cultivares, mas a gente já está trabalhando hoje com 62 sacas por hectare. Em termos do milho? O milho são 165, com uma perspectiva de ser um pouquinho a mais. A gente vai aguardar aí a colheita para fechar esses números. Falando um pouco sobre o mercado, também é um número alto de exportação aqui do Oeste Baiano, da soja. O que, que vocês têm exportado para este ano, os números do próximo também? É A perspectiva que a gente sempre vem, vem seguindo aí é de 60% dessa produção, ela é exportada via Porto de Salvador. Então, esse ano é o que deve acontecer como nos outros anos. Luiz, a gente conseguiu um número alto de exportação, um número alto na colheita também. Mas também falando sobre os problemas na lavoura. A ferrugem é um problema sério, esse ano teve foco. E você tem um programa de olho na ferrugem. Conta para os nossos usuários como ele funciona e qual é o trabalho de conscientização para tentar controlar essa doença que é um grande problema para o agricultor brasileiro. É, antes do, do início dessa safra, né, surgiu essa preocupação com a ferrugem. E então foi feito, foi montado um programa esse de olho na ferrugem e com a participação de várias entidades e, e associações aqui do Oeste em que a gente buscou conscientizar os produtores através de palestras, reuniões, é, equipes de campo que rodaram toda essa região aqui para passar quais seriam as medidas que o produtor do Oeste deveria tomar para não ser pego de surpresa com a ferrugem. Então, esse ano a gente conseguiu passar tranquilo, Então a gente sabe que teve um mérito desse programa e a gente espera que ele continue para a gente não ter nenhum problema. Quais foram as medidas adotadas pelo produtor baiano? É uma coisa que a gente